Quem é muito lindo? Quem é? Sim... Quem é muito feião? Quem é feião? Quem é? Não fica sem chapéu E lindo, lindo, sim... Feião, feião... Não... Tens expressão de cão, apesar de parecer um pássaro marabu É um marabu, muito mau... Vira a cara para o lado. Isso, o marabu. O marabu. Deixa ver as tuas pernas. Mostra as mãos de esqueleto. Ah, não é de esqueleto, são luvas grandonas.